graça e paz. Estamos no nono dia da campanha. As bênçãos de prosperidade são condicionais, sempre dependem de uma atitude nossa. Em Deuteronômio capítulo 6 versículo 3 lemos, ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor. Nada agrada mais a Deus, que a obediência aos seus princípios. Quando Deus abençoou o seu povo, estabeleceu um modo para que as bênçãos pudessem ser usufruídas por eles. Obediência à Sua Palavra Obedecer é fácil de falar, mas viver em obediência não é fácil, pois a nossa natureza humana não coopera. É através da obediência que honramos a Deus como Senhor em nossas vidas. Ele valoriza mais a obediência que o sacrifício. A obediência abre a oportunidade da manifestação dos milagres em nossa vida, como aconteceu aos dez leprosos, e muitos outros personagens agraciados por Jesus. Já a desobediência nos coloca em situação de alto risco. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Pai querido e amado, Reconheço que muitos problemas em minha vida seriam minimizados se eu obedecesse ao Senhor com mais simplicidade e espontaneidade. Às vezes obedeço ao Senhor do meu jeito e me esqueço que a obediência deve ser nos seus termos do jeito que o Senhor espera e não com as minhas boas intenções. Espírito Santo, controle em minha vida... Tudo aquilo que pode fazer com que eu te obedeça da forma errada ou apenas por obrigação. Me ensina a obedecer por amor, de forma agradável ao Pai, não pelas bênçãos que Ele pode me dar, nem pelas bênçãos que tenho recebido. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra no Salmo 37, 4, que me convida a deleitar-me do Senhor. Amém.